Será que tu me amas? Tu me abandonas? Qual foi o motivo? Tu nem me contaste. Eu esperei por ti e tu não voltaste. Entrei para o meu quarto, chorando assim, a minha mãe ouviu, o que tens, meu filho. Olha o meu amor me deixou sozinho. Juntos passamos, só as recordações no meu peito guardado, mas fiquei sabendo que para sempre